Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai falar sobre gestão de equipes comerciais. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a gestora comercial Lohane Machado, a quem deseja, dou aqui as boas-vindas. Lohane, seja muito bem-vinda, querida, ao programa Empresários em Destaque, uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado, viu? Eu que agradeço, João, que é uma honra estar aqui onde tantas mentes brilhantes né, da nossa região já passaram. Muitas, verdade? hein? Muitas. <risos> muitas mentes brilhantes deram a sua contribuição e justo né, que você também dê a sua contribuição de tanta experiência na área comercial que você traz. Né? Que legal. Fico feliz. Nós também, muito. E aí eu queria começar aqui conversando com você, Lohane, sobre algumas questões que elas permeiam a sua atividade né, de trabalho, que é a questão, quando a gente fala de equipes comerciais, não tem como não relacionarmos os elementos meta né, e cumprimento dessa meta, né, o alcance dessas metas, no seu ponto de vista, no seu trabalho, nas suas estratégias comerciais, como é que você desenvolve e aplica esses conceitos. Bom, meta é o que nos direciona, né? São recursos que as empresas usam para conseguir chegar no seu objetivo, né? Para chegar à sua missão. Então, é, o primeiro passo é definir essas metas, é né? muito importante que o time saiba para onde ele está indo, né? Então, isso não só no trabalho, mas também na vida. Então, se a gente não tem um plano, se a gente não sabe qual é o objetivo... A gente não tem um direcionamento, como diz muito o professor Carl Luiz, né? onde se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é muito importante a gente ter esse direcionamento para conseguir alcançar o sucesso que a meta nos traz. E é interessante essa ideia né, do o qualquer caminho, ele também nos leva a lugar nenhum, né? Exatamente. Se ele Tanto qualquer caminho vai servir se a gente não tiver um direcionamento. Então, a meta ela serve justamente para isso, para nos dar um foco um norte, Oloha, e quando nós falamos assim, por exemplo, de metas né, e você trabalha né, com uma equipe comercial, a é, gente vê muito falar que muitos gerentes comerciais colocam metas é, intangíveis. Né? E aí eu acho que é uma questão interessante da gente poder conversar também. Quando nós falamos de metas, é, são metas possíveis, né? Completamente. É muito importante que o time tenha metas claras né, para conseguir seguir. Então, você faz o planejamento, né, já direciona, já traça uma estratégia para que o time esteja é, andando em linha ali com o que a gente precisa. E se for o caso, recalcular a rota e ajustar, se for o caso, com tempo hábil né, para conseguir chegar no resultado. Eu gosto, eu gosto dessa ideia do, do recalcular rota, né, porque eu acho que é nesse momento que a gente faz a avaliação das nossas metas iniciais, para saber se nós não estamos buscando coisas, projetos, né? números altos demais, ou de menos, talvez, pode uhum. ser que aconteça isso, então assim, eu acho que essa ideia do recalcular a rota, eu acho que é uma ideia muito saudável e acho que isso, para você, enfim, na sua experiência e para a tua equipe, acho que é algo muito natural. Sim, com certeza. É, é importante traçar, ter um planejamento, né? mas é fazer essa análise também para identificar os pontos de melhoria, os pontos de ajuste, porque nem sempre sai do jeito que a gente imagina, né? do jeito Sim. que a gente planeja. Então é, é bem importante. E tem uma outra questão também, né? em todo esse esses elementos que você está falando. Existe a mudança de cenário, né? porque normalmente a gente faz uma projeção pensando num determinado cenário e aí o cenário econômico muda a todo momento, né? E de repente ele pode sofrer alterações e aí eu acho que é aí que entra também essa ideia do recalcular a rota, né? Uhum. a gestão é muito importante nesse sentido, né? Para que você consiga fazer essa análise, para que você consiga voltar, né? Para o campo a tempo. Para que você consiga visar tudo isso com o crescimento, né? Que é, que é importante. Nós não podemos é, seguir na mesma linha que a gente seguiu no ano passado. né? Os tempos são outros, o cenário é outro. Então, nós somos pessoas diferentes do que nós éramos há um tempo atrás. Então, é importante se adequar né, ao cenário, visando sempre o foco, o crescimento com esse direcionamento. Eu acho que isso é importante, né? a ideia do, do crescimento. né? Porque nós estamos aqui, eu acho que nessa vida para crescermos enquanto seres humanos e também enquanto profissionais, né? E o elemento crescimento precisa ser hum, É a chave principal. Você né? não tem crescimento, não, não tem resultado, não tem melhora, então não tem sucesso. Maravilha, legal. E aí eu queria uma, uma coisa interessante também aqui nessa nossa conversa, Olofiné, é falar um pouquinho sobre a questão da formação de uma equipe comercial no seu entendimento, na sua experiência, como é que são esses parâmetros para você? Hum, legal. Bom, eu busco é, qualidades diversas né, dentro do meu time. Então, hoje dentro do meu time eu tenho perfis diferentes. É, então, eu tenho um cara que gosta de tecnologia, tenho uma outra pessoa que gosta muito de, de pessoas, né, que tem facilidade com pessoas, com comunicação. Então, a junção de todas as qualidades faz um time forte e é onde a gente consegue chegar no resultado final. Então, um desenvolvendo o outro, um aprendendo com as experiências do outro. Então, isso acaba sendo a chave né, para um time de sucesso. Você sabe que veio uma time pessoa aqui... é Exato, exato. Na verdade, é você, como gestora, pelo que eu estou observando, meio que olha o teu time como, quase como um tabuleiro de xadrez, né? Cada peça tem uma função, Sim, tem uma forma um de caminhar. tem uma forma né, de, de seguir, de... de de ter né, uma, um resultado diferente, então de repente no que um não é tão bom, o outro já consegue desenvolver né, com, com o par, então todo mundo nessa mesma relação, com o mesmo foco, chega no objetivo final. Isso é bacana, você sabe que veio uma pessoa aqui, também gestor comercial, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ele disse assim que as pessoas, elas vendem aquilo que elas gostam de vender, e no fundo é o que eu estou percebendo na sua fala agora, né, o que gosta de tecnologia, muito provavelmente, e me corrija se eu estiver errado, ele vai ter uma facilidade de vender os cursos que tem relação com essa área. Sim, ele tem uma linha digital, assim muito fluente, então ele tem uma facilidade maior com determinado produto, o que já ajuda os outros membros da equipe né, a ter um insumo né, mais forte, um, uma autoridade maior para falar sobre aquilo. Então, ele mexe, a gente troca né, experiências, ele traz a, a, o que ele consegue né, de novo daquela área, tá sempre antenado com as novidades, então isso com, com todas as qualidades em si, né? Que essa le... troca é muito importante. Então, mas é legal isso que você tá falando e assim, e essa troca que você coloca aqui, como que ela acontece é, no dia a dia? É de forma meio natural assim, ou eu estimulo um ambiente agradável de troca o tempo todo, gente. então o que, que eu tento? Que eles fiquem tranquilos para falar, né, para que aquilo seja um ambiente uh, de troca realmente. Então eles se sentem muito à vontade para perguntar né, sobre áreas diferentes. Nós temos embaixadores de curso, né? então ah, cada um tem uma especialidade. Então tem alguém que é voltado para saúde, outro para tecnologia, outro para as áreas jurídicas. Então essas trocas de informação para a gente acaba sendo natural se você lembra de um evento, de repente uma pessoa que pode te ajudar, uma outra empresa que possa, de repente, seja estar mais familiarizado, ter um contato, então essa acaba sendo uma junção de ideias, né? a gente faz um brainstorm ali diário. Que legal, mas deixa eu entender um pouquinho melhor que eu gostei dessa ideia do, da ideia do embaixador do curso, como isso funciona na prática. Muito simples, eles se especializam em determinado tema né, e se tornam referência para aquele tema. Então, a partir do momento que chega alguém procurando aquela área, a gente já direciona. Ah, entendi. Entendeu? Então, de repente, a gente tem aí um candidato para um público de saúde. Então, a gente apresenta as opções, a gente traz referências e aquela pessoa está já habilitada para aquela área. Então, ela vai trazer todas as informações pertinentes àquele assunto, né? ela vai envolver, vai criar uma imersão diferente porque ela está capacitada para aquilo, ela se especializou para aquele assunto. Então... Hum, legal. E você tá, sabe que tem uma coisa também que eu acho interessante? Eu queria muito que você falasse é, sobre isso aqui. Eu acho que os seus é, é, agentes comerciais... Estando eles numa atmosfera né, próxima ali com os coordenadores dos cursos, é, convivendo com os professores, no meu entendimento, acho que isso ajuda muito a comercializar, fazer com que o projeto ele caminhe e caminhe bem. Com certeza. É, hoje, os nossos coordenadores de curso, eles têm um papel fundamental né, na formação dos meus consultores, porque são eles que trazem não só a experiência, mas a realidade da área, né, a área de atuação, as possibilidades de ganhos, as tendências né, de futuro. Então, é com essas informações que a gente monta ali um pitch forte de vendas para conseguir desenvolver e levar isso para o nosso consumidor final, né, que no caso é o nosso candidato. Que legal, que legal. E aí eu quero é, é, aproveitar essa nossa, essa nossa questão da, da, da formação e você falou desse, né, de proporcionar um ambiente de troca, mas eu queria que você aprofundasse aqui o conceito do, eu entendi a questão dessa do, do deles ficarem todos tranquilos para poderem trocar, mas assim, quando nós falamos de treinamento dessas equipes, é, além dessa experiência de troca diária, o que, que você tem enquanto propósito, o que você faz com a sua equipe? Bom, nós temos acompanhamento semanal, né? eu costumo fazer o one -on one-on-one ali, feedbacks né? individuais, é importante porque de repente a dificuldade de um não é a dificuldade de outro. Né? Então por mais que eles tenham esse ambiente tranquilo para trocar, né? não só com, comigo, mas com os pares, a gente faz esse acompanhamento individual também, pensando no desenvolvimento de determinada dificuldade. Então normalmente a gente para, bate um papo uma vez por semana, né? então já identifica ali alguns erros, já faz alguns ajustes tem funcionado. Ah, que legal, que legal, porque eu acho assim, ó, quando a gente faz é, dentro de um período relativamente curto, né, que é a semanal, eu acho que fica muito próximo né, a dificuldade e também o aceito, né, para poder, ó, aceitamos em aula. Assim, dentro ó... de área comercial a gente precisa reagir com muita rapidez, né, porque de repente um errinho ali ele pode comprometer o resultado de um mês inteiro. Então é muito importante ser assertivo né, na, na resposta e conseguir tratar de acordo com, com o que o tema precisa. Ah, que legal. Isso com certeza vai repercutir diretamente na equipe que se sente também de alguma forma acolhida né, pela, pela empresa, pela companhia, né? Eu tento muito fazer dessa forma, João, que é principalmente pela liderança inspiradora. Né? A gente ouve muito falar sobre isso, então, além de tentar proporcionar um ambiente agradável, eu quero que eles não só troquem, mas também que eles tenham uma postura parecida, né? Então, tempo ali, fazer pelo exemplo, a gente acaba controlando um pouquinho a alimentação, né? Já tomou água hoje, vamos fazer uma caminhadinha pela unidade. Então, é importante a gente manter né, esse, esse equilíbrio. E postura, né, que é importante também. Então a gente espera que uh, seja próximo né, o que a gente faz. Não adianta a gente cobrar essa quantidade de atividades e não fazer parecido. Ah, que bacana. Então eu vou pedir para você comentar uma frase que você <risos> agora me fez lembrar. Aquela que diz que as palavras eh, convencem, mas os exemplos arrastam. É isso? Ah, exatamente isso. Não adianta eu pregar algo que eu não faço. né? Então a gente tenta estimular dessa forma. É, tenta criar um ambiente agradável, tenta deixar tudo equilibrado, né? para que eles vejam também que é assim que funciona e flui de forma natural. Que legal, que legal. Agora, falar um, um, algo muito relacionado a essa sua atividade, que imagino que você faz isso muito, né? Contratação dos profissionais de venda. Quando você pensa em colocar alguns profissionais no seu, no seu time, enfim, de algumas vagas que você tem à disposição... Quais parâmetros você coloca na mesa para começar esse trabalho? Bom, área comercial, acho que o, o primordial é energia, né? Então, você precisa ter uma energia alta, precisa é, estar vibrante, independente do perfil, né, de vendas que você tem, é, querer, né, é, fazer acontecer é muito importante. Então, esse ter energia alta eu acho bem legal e é uma das maiores qualidades do meu time. Então, se você passa lá na unidade, você percebe que o comercial ele tem uma energia diferente, tá? O que mais? A experiência é importante, né? é, é determinante também, porque a partir daí você consegue desenvolver outras linhas, você vai se adequando ao serviço, ao produto, mas ter, ter experiência comercial é, é relevante. E dentro de área comercial, eu acredito que ter uma ambição boa né? é, é bem Sim. bom, porque nós trabalhamos com remuneração e não, não existe um teto. Então você pode fazer o seu salário, né? não, não existe limites para o que pode ser feito. Então, ter essa ambição também é algo que eu busco. Aliás, vou pedir para você, não vou perder essa oportunidade, aprofundar exatamente essa relação, porque a remuneração de outros profissionais que não são da área comercial é algo, em, em, em linhas gerais, já pré-combinado, executa uma tarefa e recebe por aqui. No caso do, do, da, da atividade comercial, a gente sabe que ela tem a questão do comissionamento, né? uhum. ou seja, que é uma relação do... É muito relacionado com aquilo que ela vai produzir enquanto enquanto resultado mesmo, né? Eu acho que quem vai trabalhar na área comercial precisa ter essa ideia muito clara, né? Que ela, ela muda e assim, e aí quando você coloca a palavra ambição aí, eu acho que encaixa perfeitamente para esse tipo de profissional, né? Saber que ele tem um ganho, que tem uma formatação diferente e que pode ser muito bom. E só depende dele porque a produtividade ela vem de acordo com, com meta, com planejamento, mas ele pode traçar o que ele, deu, o que ele definiu como plano, como, como objetivo. Então, como eu disse, não tem limites para o que pode ser feito. Ele já sabe que existe ali algo pré-definido, existe uma média, né? mas ele pode alcançar muito mais do que quem está ali já há algum tempo, por exemplo. Ah, isso é legal. Eu acho que a, a, a área comercial ela favorece muito isso, né? bons ganhos, às vezes nem com muita experiência de trabalho, né? tem muita relação com a energia, como você falou. Com certeza. Que bacana. Agora, o... eu acho que tem uma coisa bacana nessa nossa, nessa nossa conversa, apesar que ó, nós já estamos chegando aqui já há 15 minutos, eu vou fazer o seguinte, nós vamos agora para o um intervalo comercial, na sequência, na volta, eu quero falar sobre a questão de, da gestão mesmo dessas pessoas, de objetivos coletivos versus objetivos individuais. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta conversando aqui com a Lohane Machado sobre gestão de equipes comerciais. Um minutinho só nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 E para dar continuidade nessa nossa conversa, Lohane, eu quero aqui que você fale um pouco sobre uma questão que eu acho que é muito presente na, na atividade profissional de vocês, que é, é essa gestão de pessoas, né? desse alinhamento de objetivos coletivos da empresa, porém ele tem uma relação muito forte com a, os objetivos pessoa, pessoais. E aí nesse sentido que eu queria que você falasse aqui como você ou quais são as suas estratégias que você usa para trabalhar com esses dois elementos. Tá. Bom, isso entra um pouco da ambição, né? que a gente falou um pouquinho agora, Sim. é bem importante, porque se de repente você está numa área em que você não se identifica muito com, com essa possibilidade de ganhos, por exemplo, se você acaba se contentando ali com um salário mediano, né? de repente talvez não seja a sua área. Entendeu? Então é bem importante estar alinhado, ter essa, essa vontade de, de crescimento, né? de querer coisas maiores, de pensar grande, né? de se imaginar grande no futuro, porque é totalmente palpável. Aí é muito interessante isso que você está falando. Quem está te ouvindo ou vai te assistir nesse esse programa e tem a intenção de estar pensando na área comercial. Esses são os conselhos, Lohane, do tipo, queira mais para sua vida? Ah, com certeza, porque se você está numa área que você tem possibilidades ilimitadas de ganho, você não aproveita isso com energia, com afinco, né? com força, não está na área correta, né? É um jogo que você vai entrar para jogar e que você tem todas as possibilidades de ganhar, né? Exatamente. Aliás, mais do que ganhar, dá ah, espetáculo durante de, o jogo. Além né? de tudo isso, você tem recursos, tem ferramentas, tem apoio, né? tem autonomia para trabalhar da forma que você considera é, ok, né? tem acompanhamento. Então, não tem como dar errado. Então, é só se não quiser, realmente. Isso é absolutamente interessante, né? Quando nós falamos na questão da, do, do trabalho, né? da gestão comercial... Mas, falando sobre a questão de, de, de estrutura, de incentivos, enfim, eu queria muito que a gente conversasse um pouco aqui sobre a questão mercado né? e pensar um pouco em ações e parcerias. Quando você pensa na sua atividade comercial, no resultado da sua equipe, olhando para o mercado agora, como é que você pensa esses elementos, as ações que você vai fazer e as parcerias que você vai estabelecer? Bom, primeiro que comercial é relacionamento, né, já começa Concordo. por aí. Então, as parcerias, elas são é, de suma importância, né, para a gente conseguir chegar no, no, no resultado final. Inclusive, nós fizemos recentemente né, um evento lá na unidade que a gente chamou de Café com RH, onde a gente trouxe as principais... Empresas da região, as principais RHs da região Para um bate-papo mesmo né? Para falar das principais dificuldades da área né? Fortalecer a parceria em Empresa-faculdade Foi muito interessante, a gente conseguiu um resultado Muito bacana né? A gente teve, dessas 16 empresas Que compareceram Fizemos 16 novas parcerias Então hoje é isso aqui em Santa Bárbara É né? dentro de casa Então eu tenho certeza que a partir daí ainda vai vir muita coisa nova o Lohane, você fala uma coisa que inclusive é aquilo que eu acredito, né? eu particularmente, mas eu quero que você comente, porque eu quero ver a sua leitura, a sua perspectiva. É, os negócios, no meu ponto de vista, eles surgem, eles nascem, né? o, o, o, o seminário de todo negócio parte do relacionamento, ou seja, do fazer algo para o outro. Nesse contexto, eu queria muito que você falasse, ou, ouvisse primeiro né, a, sua, a sua leitura sobre essa questão e como é que você faz, como você planta nesse sentido? No sentido de, no sentido de plantar relacionamento. Nossa, tem diversas ações que a gente pode né, propiciar para isso acontecer. Entre elas, a gente abre eventos, né? a gente aproxima né? Essa, esses parceiros, a gente uh, traz recursos para que eles também se sintam né? acolhidos. Então, por exemplo, uh, nós fizemos recentemente, né? estamos planejando a feira de empregabilidade, mas é um evento que a gente faz anualmente, e nessa feira de empregabilidade a gente consegue trazer né? as principais agências que disponibilizam essas vagas que servem para toda a comunidade. Então, da última vez, nós disponibilizamos quase 200 vagas, né, isso para uh, vários perfis, né, independente se tinha ensino médio completo. Então, são várias vagas né, que a gente conseguiu disponibilizar para que a população tivesse acesso a novos processos seletivos. Ou seja, o, o segredo, no seu ponto de vista, é estar próximo da comunidade. Isso, exatamente. Para que eles tenham acesso, né? e na verdade o intuito da, da faculdade é esse também: que a gente consiga levar muito do que é acessível a poucos. E não estar próximo à comunidade nesse sentido não, não, não, não gera né, o que a gente precisa, não, não alcança a nossa missão. Eu, então, isso é muito legal o que você está dizendo, porque no fundo, no fundo, os negócios, as metas, os resultados eles são obtidos com quem... a partir do, do, do relacionamento que nós estabelecemos com essa própria comunidade, né? Porque assim, por que ela vai fazer negócio com você? Porque você faz sentido para ela, no meu ponto de vista. De alguma forma, você plantou algo, você... eu acho que assim, estabeleceu um sentido na vida dela e aí eu acho que fica muito mais fácil... Poder estabelecer um relacionamento comercial. Essa é a minha leitura, meus queridos. Exatamente. Isso entra também o fato de acreditar no nosso produto. Né? Hoje, o nosso produto é algo que faz, particularmente, faz muito sentido para mim, porque a gente muda a vida das pessoas através da educação. Né? Então, se isso faz sentido para você, se faz sentido para mim, a gente está próximo. Né? A gente acolhe, a gente traz oportunidade. E agora eu queria, eu queria muito que, que você falasse aqui, ô hoje né, nós estamos falando no ano de 2022. Mas quando você olha, por exemplo, para o futuro, é, enquanto gestora comercial de uma grande companhia, né, na área educacional, o que, que você busca? O que, que você pensa? O que que você almeja? Bom, é, eu eu gosto muito de pessoas. Né? Então, dentro, eu, eu, eu me sinto feliz por estar numa área comercial que faz sentido para as pessoas. Mas o, o mais Uh, gratificante de tudo isso realmente é desenvolver pessoas através da educação Então vamos colocar isso um pouco em números né? Só no semestre passado foram mais de 1.200 vidas que iniciaram uma transformação Através né, da, da educação, de novas oportunidades, de novas possibilidades e São essas pessoas que daqui algum tempo a gente vai encontrar Vai estabelecer novas parcerias, vão ser reconhecidas daqui a um tempo E tem ali um 1% um, um nosso ah, que legal. É bem legal. E assim, agora, como, como, não como profissional, mas como pessoa, eu imagino que você já deva ter vivido essa experiência inúmeras vezes, né? De encontrar com alguém que se formou, enfim, na faculdade que você trabalha que você talvez até tenha vendido curso para essa pessoa. Eu queria muito que você colocasse aqui a sua impressão. O que, é que você sentiu? Como é que você se sentiu é, é, enquanto pessoa, enquanto ser humano nesse momento? É muito gratificante, porque você percebe que você plantou uma semente ali que, que frutificou né? e ela foi multiplicando para outras pessoas também. Porque a partir do momento que aquela pessoa desenvolveu, acreditou na educação, ela também trocou isso com outras pessoas. né? Isso vai aumentando ali não só o, o nosso nicho de oportunidades, quanto o desenvolvimento da, da, da nossa região. Então, aqui hoje a gente tem um papel muito importante dentro de Santa Bárbara, então é, é, é muito legal que quando você encontra uma pessoa que se formou recentemente, que conseguiu uma melhora de vida, de repente foi a primeira pessoa da família que resolveu fazer faculdade. Legal. Né? Então é, é bem gratificante. É, na verdade, assim, eu acho que muito mais do que desenvolvimento econômico é o desenvolvimento pessoal, e acho que todos esses desenvolvimentos juntos, para quem de alguma forma pavimentou essa estrada para a pessoa, deve ser muito bom. né Sim, faz, faz muito sentido, né? No final a gente entende o porquê que nós estamos aqui, que é pensando justamente nesse objetivo coletivo. E essa atividade como gestora comercial, ela, ela representa o que para você, Luana É a maior parte da minha vida, <risos> Então o trabalho ele ocupa a maior parte do meu tempo, é algo que eu me identifico, eu gosto muito, pretendo me desenvolver muito ainda nessa área, mas faz total sentido. Que legal. Agora, uma coisa que eu queria muito saber, e acho que isso você deve ter vivido algumas vezes na vida, quando alguém procura por vocês, mas assim, ainda sem a convicção do curso que pretende fazer, do caminho que pretende percorrer, como é que você trabalha com essa questão e como é que você prepara os seus agentes comerciais para lidar com essa questão que eu acho que deve ser muito recorrente na sua atividade? Sim, sim, a gente atende diversos perfis, né, eu acho que o principal é entender qual é o objetivo desse candidato, né, qual é a vocação dele, o que, que ele espera, o que, que ele tem de ambição ali na vida, aí a partir dessas primeiras perguntas a gente já consegue ir traçando ali um, um objetivo final para ele, ele acaba se identificando, depois de um tempo a gente volta a conversar e, e a gente ouve depoimentos, né, fala, nossa, foi a melhor escolha que eu fiz, foi ter dado aquele start naquele momento... Então, mas a princípio são essas primeiras perguntas, é entender qual é o cenário daquele aluno, né? o que, que ele gostaria de desenvolver, quais são as habilidades, o que, que ele se identifica mais. Que bacana. E quando nós falamos de continuidade na formação, e aí eu estou falando de pós-graduação, qual, é, qual é a sua leitura? Você observa que normalmente quando ele segue por um caminho, ele normalmente tende a continuar naquela área, ou de repente não, falando eu quero também experimentar é, estudar outras áreas do conhecimento, qual que é a sua leitura em relação a isso? Bom, a formação continuada é algo que a gente estimula muito, né, então a partir do momento que você está graduado você também está apto a fazer diversas outras áreas dentro de uma pós-graduação isso aumenta muito de um tempo para cá nós temos aí diversas novas áreas, principalmente da pandemia para cá, né, Surgiu se é, trabalhos que a gente nem imaginava que seria possível hoje e a gente estimula muito nessa né, formação, não só a pós-graduação, mas especializações, cursos técnicos, idiomas. E aí, quando é legal isso que você está falando, a questão da pandemia, ela de alguma forma ela descortinou possibilidades, inclusive imagino eu e que a gente é, falando. Outras, sim, né? é, do EAD principalmente, né? Uhum. É, e que de, de alguma forma também abriu possibilidades de negócios e, e, e, e enfim de renda para novas possibilidades de negócio para os times comercial, o seu time comercial. Isso, hoje inclusive nós temos um projeto paralelo, né, que é como se fosse um comercial fora da faculdade, onde a gente abre oportunidades para empreendedores comercializar os cursos da faculdade em home office. Então é uma oportunidade bacana também e hoje a gente vê o quanto é possível trabalhar em home, né, o quanto é possível trabalhar de forma remota coisa que não era tão comum antes da pandemia olha que interessante né como às vezes o algo que é ruim porque a pandemia realmente foi né muitas vidas se perderam e vida vidas de pessoas muito próximas mas a gente precisa sempre depois disso tudo olhar para o lado positivo né ela com certeza também trouxe muita coisa trouxe muita oportunidade Muita oportunidade que bacana bom nós estamos aqui nos encaminhando já para o final da nossa conversa que passou muito rápido eu queria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. E desejar, claro, te agradecer pela presença e pela partida. Maravilha. Bom, eu agradeço muito a oportunidade, é muito legal estar aqui, né? Já somos parceiros há algum tempo, já trabalhamos, desenvolvemos algumas coisas juntas. E gratidão, gratidão pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Louren, saúde, paz, Deus abençoe sempre, te dê muita saúde e prosperidade Também. em todas Nós as suas todos. ações da vida. Maravilha.